por isso, no dia 5, vote 13. Vote Sabino. Está chegando Sabino Prefeito. Por uma Ribeirão mais saudável. A candidatura de Sabino cresce e ganha ainda mais apoio. Com um grande evento que contou com a presença de populares, da militância e importantes lideranças nacionais, Sabino recebeu mais uma demonstração de apoio do povo de Ribeirão. Mais de 500 pessoas mostraram que querem Sabino Prefeito e que acreditam na força das suas propostas para transformar a nossa cidade. meu voto na minha família é de Fere Sabino. Voto em Fere Sabino e Dr. Franco. Porque eu acredito que eles dizem a verdade. Estamos vivendo o um momento decisivo das eleições. Portanto, no dia 5 de outubro, vote 13. Confere Sabino para prefeito e Antônio Franco para vice-prefeito. Convocando a todos a lutar pela grande virada, Sabino agradeceu o apoio confiante na vitória. Vamos acreditar que a vitória está dentro de cada um. Porque a vitória será